Pessoal, boa noite a todos e a todas. A gente vai começar aqui mais uma roda de conversa do CCV. Hoje, na verdade, vai ser uma roda com a minha figura e a participação de vocês aí que estão acompanhando online através do Facebook ou através da página do Socializando Saberes, que é nosso parceiro e que também transmite a roda. Quem não pode é, assistir no Facebook ou não quer porque não tem perfil, não quer criar uma conta, pode perfeitamente assistir no site do Socializando Saberes, tá bom? É, todas as terças-feiras a gente entra ao vivo com a nossa roda. Essa semana nós não teremos a participação da Jandira. A Jandira que esteve é, viajando em a, uma tarefa da CUT nacional para um, um, um lugar que não tinha acesso à internet e isso dificultou... A participação dela nas nossas rodas, né? Na semana que vem, é, terça-feira, a partir das 19 horas, a Jandira estará de novo com a gente aqui. A gente volta à nossa normalidade, vamos dizer assim. É, de qualquer forma, tô por aqui, a gente vai fazer um papo hoje rápido sobre a conjuntura municipal. A gente já conversou sobre isso com a, a primeira roda nossa, foi com a Guida, né? E, e ela, inclusive vou repetir algumas coisas aqui que ela já falou, mas que é importante enfatizar e, Mas enfim, vamos estar tá passando aqui algumas notícias, algumas informações e convocando também para algumas atividades né? Eu falei dessa roda que vai acontecer na terça-feira, vou aproveitar também para dar um informe aqui sobre uma plenária com a Jandira que vai acontecer no dia 16 a partir das 19h30 e, e que está todo mundo convidado, tá? Quem tiver interesse nos procure para que a gente possa fornecer link e, enfim, passar mais detalhes sobre essa atividade que acontece dia 16 a partir das 19h30, tá? Antes de começar a bater o nosso papo aqui, é, aqueles informes de sempre, né, faça seu Pix ou seu, seu Doc, seu TED para contribuir com o CCV, o CCV continua tendo que pagar suas contas, porque a nossa sede continua existindo aqui no centro da cidade. A gente está fazendo atividade presencial, já fizemos aventura gastronômica esse ano, agora em fevereiro vamos fazer uma próxima, assim que tiver data definida eu passo aqui. Nós já fizemos é, cursos, tem os cursos online, né? mas tem as atividades presenciais, tem capoeira, tem aula de dança, enfim... E, então, é, o CCV não parou. Né? Nesse momento, a gente está funcionando com restrição, respeitando é, todas as orientações sanitárias aqui da cidade de Campinas, é uma preocupação nossa, mas dentro daquilo que é possível fazer, a gente tá, continua trabalhando. Né? Então, o nosso bazar, o sebo, o brechó, tudo funcionando. Se, se você tiver interesse em algo, faça contato que a gente conversa para ver como viabilizar, tá? A gente continua vendendo livro online, pela internet, tem algumas novidades no, no brechó também. Estamos por aqui para quem quiser bater esse papo, tá? Eu sei que essa roda ela vai ser assistida por muita gente após a sua concretização. Então fica a dica para quem tiver eh, interesse de assistir depois, eh, ela estará disponível no nosso canal no YouTube, é só entrar lá. É, Centro Cultural Esperança Vermelha e dá para ver na TV ou em qualquer outro dispositivo, né? E ela fica disponível aqui na página do Facebook também. Mais difícil de encontrar, mas se você descer a TL aí, você acha nossas rodas e no YouTube fica mais organizado, né? Você consegue visualizar as mais antigas, né? Mas dá para ver no Facebook também, tá? É, vamos bater um papo aqui hoje. Hoje é dia 8 de fevereiro e bem rapidamente falar sobre a situação da cidade, é, o tema de hoje é está mais caro viver em Campinas, a Guida já vinha falando sobre isso na nossa primeira roda desse ano e de lá para cá nós tivemos mais aumentos, né? então é importante voltar nesse tema para que a gente, eu acho que é importante ter esse tipo de, de debate, de reflexão, porque ajuda a gente a pensar o caráter desse governo que está posto na cidade. Inclusive porque está muito relacionado com temas aí que são caros para nós, né? Federação, escolha da vice, etc. Tá? Então está mais caro viver na cidade de Campinas. Esse ano nós fomos surpreendidos, além dos aumentos que a gente já tinha conhecimento, né? Nós tivemos aumento, é, no caso, não aqui na esfera municipal, né? mas o, o o aumento da energia elétrica, aumento do gás, enfim, a vida de um modo geral já, já, já vinha ficando mais cara para a gente, né? sendo que os salários não estão sendo reajustados, né? A gente não tem aumento há muito tempo, sequer, ó, que dir, não tem nem reajuste que dirá aumento, né? E, enfim, aqui no município o prefeito Dário Saad aumentou a água, na, a conta da Sanasa em 15,92%, aumentou a passagem de ônibus, que foi de R$ 4,55 para R$ 5,15 isso no ônibus, o Vale Transporte R$ 5,60, uma coisa meio esdrúxula, né? Vale Transporte mais caro do que você comprar direto a, a passagem, né? E, e essa passagem, segundo apurou, é, uma, uma apuração feita, divulgada pelo G1, essa passagem ela é a mais cara do Brasil, salvo Brasília. Tirando Brasília, todas as outras capitais do nosso país, é, a passagem de, de Campinas está mais cara. Né? São 26 capitais no, no total e, e Campinas tem uma passagem mais cara, é um absurdo o que está acontecendo aqui e sem nenhum debate, né, sem discussão, nesse momento que é um momento de, de renovação da concessão e, e, e que está sendo debatido no âmbito da Câmara Municipal. É, estavam previstas, né, audiências públicas de concessão previstas para o início de 2022. Vamos ficar de olho também nesse tema para voltar a tratar desse assunto aqui. Além da passagem e da água, que eu já citei, tem o IPTU. Na verdade, é um aumento na UFIC, né, a Unidade Fiscal de Campinas, que impacta vários impostos municipais, em especial o IPTU. E aí é curioso, né, porque eu queria falar um pouco aqui sobre a maneira como o prefeito Dario é protegido pela imprensa empresarial aqui na cidade de Campinas. Né? É, quem observasse aí as matérias da época desse aumento da UFIC, que por sua vez gerou um aumento de 11% no IPTU, quem olhasse os sites, aí os jornalões, né, os sites das empresas de comunicação burguesas aí da cidade de Campinas, ia ver lá o prefeito aumentou o desconto para 6%, o desconto do IPTU que é dado para quem paga à vista. Na verdade foi um aumento de 3%, porque o desconto era de 3%, passando a ser de 6%, você tem um aumento do desconto de 3%. Né? Agora, é curioso, porque a manchete falava né, desse, desse, desse desconto, dessa concessão do desconto, né, dessa benfeitoria de 6%, mas não mencionava os 11% de aumento para todo mundo. E aí você só lia isso quando clicava na notícia, né? Óbvio, uma grande armadilha aí, né? Como, como sempre, já é de praxe, fazem isso nacionalmente, em Campinas não seria diferente, e é uma forma de proteger o, o prefeito. O prefeito que deu uma entrevista é, no começo do ano e que não, não respondeu nenhuma pergunta mais polêmica, é, para vocês terem uma ideia, é, dia 1 de janeiro foi publicada em um grande jornalão da cidade, é, essa entrevista, e ninguém perguntou para o Dar Saad sobre o BRT, né? Que o Jonas Donizete, no finalzinho do mandato dele, tentou acelerar a execução da obra, queria inaugurar antes do processo eleitoral, não inaugurou, passou o processo eleitoral, os canteiros ficaram esvaziados, né? E aí a gente quase não vê mais ninguém trabalhando no, na estrutura do BRT e não se fala mais nisso, é um não assunto, né? É um não assunto que está lá, Tá posto, né? Quem anda de ônibus na região Ouro Verde, Vila União, Campo Grande, tem que passar é, pelas obras, né? E mas não se fala mais no assunto, não tem previsão de, de conclusão. Uma obra é, bancada pelo governo federal, diga-se a verdade, né? Tava prevista lá no PAC da Dilma, né? Com dinheiro federal e que a prefeitura entraria com uma parte do, dos recursos e, e aparentemente, não está dando conta, né? Nenhuma explicação sobre isso até agora, e ninguém fez essa pergunta indelicada para o nosso prefeito, né? De qualquer forma, eu queria comentar um pouco sobre a entrevista do Dário, que tem pontos interessantes. A gente já falou um pouco sobre isso aqui com a Guida, mas eu quero enfatizar algumas questões, né? É, primeiro, é, a manchete da, da entrevista... Dário diz que Campinas está preparada para uma nova fase de desenvolvimento, isso no dia 1 de janeiro de 2022, é, não sei, talvez é, Dário não, não tenha sido avisado sobre o que viria, né, a, a, o que a gente está passando hoje, nesse momento aqui na cidade de Campinas, inclusive é, é, é um tanto estranho, né, porque trata-se de um prefeito que é médico, né, é da saúde... E, mas, enfim, essa é a manchete da, da, da entrevista dada pelo Dário Saad para um jornalão aqui da cidade no dia 1 de janeiro, que mais parece uma peça publicitária, né? Jornalão que muito atacou governos do PT no passado. É, é um, era um leão contra governos do PT, mas é carneirinho contra governos de direita, né? Como a gente pode observar aqui na cidade. Então, o Dário se gaba de algumas medidas, como redução do IPTU para galpões. Ele aumentou o IPTU em 11% para a população, para a classe trabalhadora, né? E foi lá e reduziu o IPTU de grandes galpões que já existem na, na cidade, né? Eu não sei de que forma ele está pensando que essa redução ela vai gerar desenvolvimento, o aquecimento da, da economia local, não sei o que passa pela cabeça do Dário A gente já viveu essa experiência, inclusive no momento em que a Dilma é, fez muitas concessões e, e não teve nenhum retorno. Né? A, a, a classe empresarial, a burguesia brasileira se apropriou daquele dinheiro que ela poupou através de isenção fiscal e aquilo não virou investimento, né? como a gente sabe. Então, uma preocupação aí com relação a essas medidas que o Dário está anunciando naquilo que ele chamou de PAES, né, que é o Programa de Aceleração Econômica e Social. Que de social tem muito pouco, né? E a entrevista revela isso é, de uma forma muito nítida. São 130 milhões para pequenas e microempresas, é isso que ele anuncia. né? Para a classe trabalhadora, nada, não, não, não foi tocado nesse assunto. É uma lei de incentivos com 400 milhões de empréstimo do Banco do Brasil e da Caixa, isso que ele também anunciou, mas não detalhou, né? sempre muito focado é, no, no, no, nos agrados aí. Ao meio empresarial da cidade, a um governo burguês, né? Não, não tem nem o que discutir, e fala por si próprio, né? E, enfim, entre outras, é, entre outros anúncios aí que sequer já começou o ano descumprindo promessas, né? Porque o Dário falou, por exemplo, que quando questionado sobre suas políticas de cultura, o Dário mencionou um pacote de reformas nas unidades culturais. É, para janeiro de 2022, janeiro até onde eu sei já acabou há oito dias, né? e até agora eu não sei que pacote é esse, inclusive que não foi debatido em lugar nenhum, no Conselho de Cultura nunca foi pautado, e anunciou e descumpriu logo de cara, né? e não foi questionado sobre isso, não estou vendo ninguém constrangendo o prefeito perguntando sobre esse assunto o que a gente está vendo aí são os equipamentos com sérios problemas, porque tem um déficit acumulado aí de, de, de manutenção e está posto. né? É, tem equipamento que está fechado, tem outros que estão abertos funcionando precariamente, né, em péssimas condições, enfim. Ah, Dário falou também sobre os moradores de rua, que aumentou as vagas em albergues, mas que as pessoas não querem ir, a responsabilidade portanto é dos moradores de rua. Engraçado que quando vai discutir esse tema, ninguém pauta é, porque aumentou o número de moradores de rua. Né? Os problemas econômicos e etc. Né? As pessoas, é, tão, o, que, o que se diz é o seguinte, nós criamos vaga em albergue para eles não morarem na rua, mas eles querem morar na rua. Fica parecendo que é uma opção. Né? Não é uma condição, uma situação, é uma opção. As pessoas querem dormir na rua. Deve ser muito confortável dormir na rua, na perspectiva do nosso prefeito, Dário Saad. É, o Dário também mencionou os 800 reeducando que estão retornando ao trabalho esse ano. Fizeram muita falta no passado. O que revela essa dependência né, da, da nossa manutenção. O, o governo do Hélio, lá atrás, criou as condições para terceirização inclusive acabando com alguns cargos de manutenção que não existem mais, não tem como contratar, os concursos públicos não vão contratar mais, e aí a partir disso a ideia era terceirizar. Como não foi feito nenhum grande contrato de, de terceirização, a prefeitura fica dependendo do, das ações dos reeducandos, né? num programa que do ponto de vista da reeducação é muito questionável, porque basicamente o que eles vão fazer é cortar mato. Eu não estou vendo nenhum reeducando sendo reeducado. O que eu estou vendo é eles quebrando um galho, tapando é, um, um, um buraco aí que, que deixado. Pelo, pelo, lá no plano de cargos do, do governo L já estava assinado, quando ele jogou no lixo o plano de cargos é, Toninho e Zalene, e a partir de então implementou um outro plano que saiu lá da FGV, né? E, enfim... Tá posto. A partir de lá só se aprofundou o, o problema, né? Então o Dário está celebrando a volta dos Reducanos porque vai voltar a quebrar o, o, os galhos de sempre aí, porque a gente não tem manutenção na cidade de Campinas. É, Dário falou também sobre a central de monitoramento da guarda municipal e uma coisa que eu fiquei assustado, né? A possibilidade de câmeras câmeras de, de daquelas do SINCAMP, né, de monitoramento, nas escolas, esse é o debate que está posto, né? É, como a gente tem uma imprensa que não, não faz é, nenhum, não, não, não publica conteúdo crítico ao prefeito, essas questões não são problematizadas, né? Mas é isso, é, o que o Dário está tá colocando aí, está apontando para a cidade. Câmera de, de monitoramento nas escolas, né? E é... é a vigilância e essa esse, a gente está caminhando cada vez mais para uma situação e, e, e esse governo vai completamente nessa linha né de, de vigilância e, e, e sem nenhum debate sobre a nossa privacidade, sobre a eficácia. Recentemente a gente viu, é, acho que na Bahia, se eu não estou enganado, um sistema de monitoramento desses é, indicando lá um... um, um um ator norte-americano como suspeito né, no, na, no seu, na sua relação de suspeitos. Uma coisa meio absurda e um debate que a gente está fazendo pouco na cidade de Campinas. É, nenhuma pergunta sobre o BRT. Surreal, né? É, o Dário falou sobre a requalificação da área central. Esse é um tema importante para a gente debater. Tem uma área de 47 mil metros quadrados nas sales de Oliveira é, que fica ali na parte de trás da, da estação, de frente para a Vila Industrial, e onde está ali a INDEC atualmente, a INDEC vai sair dali, e aquela área, a ideia é vender aquela área para iniciativa privada, para que eles desenvolvam empreendimentos ali, de moradia vertical, e é, esse recurso é, vai ser usado para é, qualificar e, e, e para investir naquilo que eles estão chamando de parque ferroviário, às vezes estão chamando dessa forma, né? mas nem sempre, porque cada hora fala-se de uma coisa. Mas o fato é que é, ali tem prédios tombados também, então tem uma discussão sobre isso rolando na cidade. Para além da intervenção do Campinas Decor, no prédio do relógio, para além da questão do shopping popular, que é outro debate que está acontecendo, tem muita coisa para acontecer na Estação Cultura, e, e a gente precisa ficar atento aí com as possibilidades de privatização. Inclusive, é bom lembrar que a gente também precisa estar de olho no Centro de Convivência Cultural, que é outro espaço passando por uma grande reforma, muito investimento, muito dinheiro do poder público no Centro de Convivência e corremos o risco de, após ser reinaugurado, a gente observar o, o, o Centro de Convivência sendo cedido para algum OS, né? modelo aí que o governo do do Estado pratica, o governo do Estado que o PSB, que está na vice aqui, historicamente participou e em algum momento o Márcio França inclusive foi governador, né e no momento em que o Alckmin se licencia, se eu não estou enganado, e se não me falha a memória, ele assume como governador por um período e implementou a mesma política dos tucanos no, no governo do Estado, né? Na cultura, essa política é gestão via OS, organizações sociais, que de sociais não tem nada, né? Esse S, na verdade, é um cifrão, porque a gente está vendo o que está acontecendo na cultura. Se alguém tem dúvida, faça uma pesquisa aí sobre os incêndios nos, nos museus né, do, do Estado de São Paulo. Só um, um exemplo, assim, para a gente pensar como essa gestão de equipamentos da cultura via OS... Com certeza a gente não quer isso para Campinas. É, o governo federal é que vai... Aí tem uma polêmica, né? O Dário deu entrevista lá no dia 1 de janeiro, falou que o governo federal ia vender, e ia repassar para Campinas uma parte do dinheiro. O ministro, quando esteve aqui em Campinas, Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, do Bolsonaro, teve aqui e falou outra coisa, né? Falou que o governo vai ceder para o Dário e que o Dário vai fazer a venda. Parece que tem um jogo de empurra aí é, ninguém está querendo lidar com esse leilão. O fato é que está tá posto, é, essa pauta está colocada. Né? Então, a gente precisa fazer esse debate. É, não sabem o que fazer com o Terminal Central, porque tudo indica que o BRT é, vai esvaziar aquele público que, que frequenta atualmente o Terminal Central. Eles vão passar a pegar ônibus em outros locais, em outros pontos. O, o BRT, em tese, no projeto original não vai ter um local de parada no centro, ele vai estar sempre circulando, como é atualmente com os ônibus que fazem o rótula, né? Eles não param em nenhum terminal, eles passam pelo centro e, e voltam para o bairro. A tendência do BRT é funcionar dessa maneira também. É... Acho legal falar um pouco sobre essa questão do marketing, né? O marketing em cima de um governo incompetente, é... por quê? tem um monte de anúncios aí que a gente sabe que só fica nos anúncios, né? Debate sobre o hospital da mulher que foi falado na entrevista do Dário, tá sempre indo e voltando essa pauta, mas nunca se concretiza. É, o debate sobre o Mário Gatinho pediátrico, né? Aliás, é curioso, né? O prefeito anuncia o Mário Gatinho, anunciou na campanha, tá, continua falando nisso sem inaugurar. E, mas a gente olha para o Mário Gatti tá está chovendo dentro, né? A Guida fez uma denúncia, acho que há é uma ou duas semanas, sobre é, a situação do Mário Gatti com vídeo. Inclusive, quem tiver dúvida, sugiro que entre lá no Instagram da, da Guida, tá lá o vídeo, né? Feito por, por, pelo pessoal que trabalha no, no Mário Gatti, é, todo alagado, tudo molhado dentro do hospital, né? É, e a mesma coisa vale para a Estação Cultura né? um equipamento degradado Com muito pouca manutenção é, é, é visível a situação do prédio No entanto, ele está anunciando um monte de coisa Para acontecer na Estação né? Trem metropolitano, parque ferroviário né? Mas não, não, quem não consegue fazer manutenção básica do equipamento Vai desenvolver tudo isso na cidade né? Muito questionável e essa ação cultura que é, pela voz do povo, eleito em, em concurso com votação popular, nosso principal patrimônio histórico da cidade de Campinas. É, sobre a gestão da pandemia, importante falar. O Dário alega que o lockdown não seria possível porque profissionais de saúde são entre 25 e 30 mil. É, eles precisam se deslocar, né? e, além das pessoas que precisariam se vacinar. É a justificativa dele para não fazer lockdown. E ele diz que Araraquara é um quinto de Campinas, né? Como se não tivesse acontecido lockdown em várias cidades da, da Europa, de uma forma muito mais organizada. E, e, e isso evitou uma série de problemas que a gente está tendo que lidar aqui, né? A gente ficou muito dado para todo mundo que o lockdown causa um impacto na, na economia. Lógico que causa, né? Diante da situação que a gente está vivendo, a maior crise sanitária da nossa história. É, não tem como não ter impacto. A questão é, como você minimiza, reduz esse impacto? Né? O lockdown, com certeza, era uma opção muito mais interessante, não só do ponto de vista da saúde, da vida das pessoas, o que já era o suficiente para esgotar esse debate, mas também do ponto de vista da economia. Né? A gente fez uma roda aqui é, com o Roberto Marden, onde ele colocou o nível de circulação que retornou à normalidade, né, os, os mapeamentos aí indicam que a gente voltou a circular normalmente. Quem anda pelas ruas aí do centro de Campinas e, e da periferia pior ainda, porque no centro a pessoa ainda traz uma máscara no bolso, se ela precisar entrar no estabelecimento comercial, ela põe, porque ela sabe que é obrigatório. No ônibus, né, mas quando toda, um, todo momento que ela puder tirar, ela vai tirar. Na periferia nem se fala, né, todo mundo já, já relaxou. É uma situação preocupante, né? Nós temos hoje é, o avanço da vacina, é o pior momento da pandemia, a gente tá vivendo hoje com o avanço da vacina, que minimizou é, o tamanho do, do, do nosso problema. Então, o número de mortes é, não tá batendo, a gente não tá batendo recorde de mortes é, porque a gente tem a vacina, mas o número é alto, né? E, e esse é o quadro: a gente tem um milhão, mais de um milhão de pessoas que tomou a primeira dose, mais de 970 mil pessoas que tomaram a segunda dose ou dose única, e a gente tem 431.740 pessoas que tomaram a terceira dose, né? quantidade de pessoas com ciclo vacinal completo ainda é, é pequena, né? Embora a primeira e segunda dose a gente tenha avançado bastante e a gente agora a partir desse ano, é, começamos a vacinar as crianças, né? É, são 4.761 óbitos na cidade de Campinas, 7 nas últimas 24 horas, ocupação de UTI acima de 90%, tanto no privado quanto no SUS, no SUS um pouquinho pior, 119 pessoas internadas em UTI. Queria lembrar que nós chegamos no ano passado, em meados de abril do ano passado, até uma situação onde haviam mais de 200 pessoas na fila por leito de UTI, tá? O número de leitos foi ampliado, e... mas isso tem um limite, a gente sabe que não, não dá para ampliar infinitamente, chega uma hora que esgotam seus recursos, né? Mas a gente tem atualmente 119 pessoas internadas, temos pouquíssimas vagas de UTI na cidade de Campinas, e a tendência nas próximas semanas é piorar. Então, vale a pena ficar atento e atenta. Dário comenta, abre aspas, é, sobre o número de óbitos na cidade de Campinas, ele comenta o seguinte, muito triste, mas aceitável. Para o Dário Saad é aceitável o número de mortes que a gente tem na cidade de Campinas. É, e é isso. Agora o PT também precisa acordar aí e fazer oposição ao governo do Dário para além do, do, do, do âmbito institucional, né? A gente está todo mundo acomodado e observando a bancada, que é uma boa bancada, nós temos uma bancada é, muito qualificada e, e que tem feito uma boa posição ao Dário na Câmara Municipal, mas que a, a gente não pode se resumir a isso, né? Precisa ter gente na rua, tem uma geração de militantes do PT que nunca participou de um PT na praça, né? Eu estou falando do PT pela sua importância... E, mas eu acho que vale para todo mundo, vale para o PSOL, vale para o PCdoB, vale para o PCB, vale para o P. Eu acho que todos os partidos de esquerda na cidade precisam refletir, mas é, sabendo que o PT, pelo seu tamanho, sua envergadura, tem um, uma responsabilidade maior aí nessa, nessa tarefa. Né? A gente precisa desgastar esse governo, né? pelo que está posto aí, não vai ser a imprensa empresarial da cidade, burguesa. É, que vai fazer qualquer crítica mais contundente ao governo. Não é isso que está posto, pelo contrário, a entrevista do dia 1 de janeiro desse ano foi uma verdadeira peça publicitária do governo da Saad. E a gente precisa fazer um, um contraponto, para além daquele que a nossa bancada vem fazendo na Câmara Municipal. Esse contraponto precisa ser feito na rua. Né? e aí os partidos políticos com ênfase especial para o Partido dos Trabalhadores a gente precisa garantir essa oposição que ela é importante tá? é, é isso que eu tinha para hoje um bate-papo sobre a conjuntura da cidade alguns comentários sobre a entrevista do Dário no dia 1 de janeiro desse ano porque já tem promessa não cumprida é complicado começar o ano assim né? mas é por aí que a banda toca é, a Guida tem feito esse debate na Câmara, teve com a gente aqui na primeira roda do ano. E... Mas é isso, a gente, nós, nós nos comprometemos a trazer sempre os temas municipais aqui na roda, mas a gente alterna. né? Então hoje, esse papo rápido aqui sobre a conjuntura municipal e sobre o aumento no, no custo de vida na cidade de Campinas, num momento... É super difícil para a cidade né é, Esse é o, é o governo que está que posto aqui na cidade um governo que tá, é, aumenta o IPTU para o trabalhador e dá desconto para os grandes galpões né é um, um, um governo que está estudando aí investimentos é, na classe empresarial mas que aumenta o custo de vida, para os trabalhadores, aumentando passagem, aumentando água e, enfim, uma reflexão a ser feita aí para que a gente acerte daqui dois anos. Esse ano é um ano eleitoral, a gente vai trocar o presidente, vai trocar, espero, né, que a gente troque o presidente, a gente vai trocar governadores e mais daqui dois anos a gente tem uma eleição municipal também e desde já a gente trata desse tema aqui porque, enfim. Da, da maneira como segue, que a gente leve tudo isso em consideração para discutir federação e vice, dois debates extremamente importantes que estão mobilizando a militância de esquerda no nosso país no momento, ok? É o que temos para hoje, queria mais uma vez insistir para que você faça um pix ou um doc ou um TED para o CCV, pode escolher, a gente vai postar aí no, no, na caixinha de comentários é, o, o que a gente os nossos dados, né, para que você possa fazer a sua doação, que é muito bem-vinda, e lembro a todos que na terça-feira que vem, a partir das 19 horas, estaremos aqui novamente com mais uma roda de conversa do CCV, na terça-feira que vem, com o retorno da Jandira Uehara, que é da Direção Nacional da CUT, e que volta a estar aqui com a gente para tratar temas do âmbito estadual e do âmbito nacional, ok? Abraço a todos e todas, Compartilha essa roda para ela chegar ao maior número de pessoas e, e a gente agradece a audiência de todos e todas. Abraço!